Bora aqui fazer o evento sazonal. O que, que tem no Super 7 aqui, velho? Super 7 tá dando um Camaro ZL1. Ó, hoje a gente vai pegar o x e hoje a gente vai pegar a BMW E92 M3, né? Beleza, vamos ver o que, que tem na loja aqui do Tom. Só carro que tem na loja mesmo pra comprar, né? Vamos começar pelos mais fáceis aqui, ó. Vamos fazer logo essa área, de esse radar de velocidade que tem que ser com carro S1 de 2010 ou mais recente. 345, beleza. Gente, o Paganizonda R tá com a tonagem compartilhada aí, tá? Qual que é o próximo objetivo agora? A gente tem aqui uma área de velocidade. Vamos ver o que é isso aqui, essa bomba. A gente pode tentar essa área de velocidade aqui com esse paganizonda, tá? Gente, tipo assim, hoje eu fui dormir. Aí, tipo assim, fui dormir duas e meia da manhã, cara, eu dormia um minuto e acordava, um minuto e acordava, até oito horas da manhã eu fiquei assim. Aí agora eu quero dormir, pois agora eu não vou dormir mais. Olha, esse aqui é o Nubble M600, e pior que esse carro aqui, eu acho que ele é de é evento sazonal, não é? Mas pega um carro, você pode entupir, se você não tem esse carro, entope algum carro aí de peças de motor, porque aqui é só a linha reta, um carro a partir de 2010. Mas pra quem tem o Nubble M600, a tunagem tá compartilhada, é tração traseira. Qual que é o próximo aqui, galera? Ah, tem uma área de drift aqui, a gente pode fazer com Fórmula Drift, né? Vamos lá, vamos ficar daqui, ó. Bora! Pronto, pronto, pronto. Nem tem tunagem isso aqui. Fórmula Drift faz Drift sozinho. Vamos ver o próximo aqui, qual que vai ser. Agora é as corridas, é. Vamos começar pela piorzinha, né? Corrida de cross country classe A. Bora entrar aqui no evento. Tá compartilhado o Trail Cat 2016. Você comprou o Forza 7 e não jogou ainda? Oi, Nick, beleza? Como assim... Tem que jogar, rapaz. Oi. Tem que terminar aqui em primeiro, gente. Nossa, os botes, eles freiam o carro. Nada. Bora. Olha a, a caminhonete. O caminhão que tá na frente. É o edição forza, né? Hum. O oh, velho. de aderência é muito a pegada é totalmente diferente né? é outra pegada a corrida de cross Vamos. Rapaz, essa aqui eu passei sufoco Essa aqui foi... Foi sufocante Foi sufocante Vamos ver qual é a próxima corrida aqui Vamos fazer essa corrida aqui de velocidade Classe S2, vamos lá Bora entrar aqui no evento, aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem do Valhalla. Bora! Conversa é essa? Bora bora! Finalmente uma categoria, né? O último sazonal do Rames Racing tá, tá funcionando. Ele é bom. Tem uns carrinhos rápidos, né? Tem que deixar esse carro aqui para S1, né? Uh! Quase que eu perco o cheque. Menino, eu vou postar um episódio da série do Horizon 1, que tem mais ou menos 59 minutos. Ai, ai, eu, eu decidi fazer um episódio que eu ia, do, é, ia chegar até o chefão. Deu 59. Uh, muitos vão gostar, outros eu não sei. Mas eu vou focar nos 25 minutos, vou voltar... É, vou focar nos no 25 minutos. É da hora, é da hora. Mas tem gente que não gosta. Vou botar até uma figurinha de uma pipoca. Pra pessoa ver que é na pegada de, de, de assistir filme, né? Mas é, a série ficou bem feita. Ó, a gente já ganhou aqui a Mercedona. Uh, já ganhamos aqui o X-Peng Vamos ver qual é o próximo evento que temos aqui Temos mais, mais uma corrida de rua, né? Classe A, vamos lá Bora entrar aqui no evento aqui, ó Tá compartilhado todos esses modelos aqui, ó Tô, Olha aí qual carro que você tem aí Ah, eu tenho esse Então tá compartilhada a tunagem Eu vou com esse aqui que é o apelão da classe A Bora lá É, eu quero comprar um ar-condicionado já Que trabalhar no frio é muito bom, né? Rende mais. Opa, valeu. É BGXMR25. Bora. É isso aí, Jack. Bora, bora, bora, bora. Uh, esse carrinho aqui é bom demais. Ele na classe A e na S1 é muito apelão. Esse evento sazonal tá sendo o melhor dessa temporada do Rams Racing. Vamos ver como é que vai ser o próximo, Mas né? Se vai ser bom. O começo só tinha lata velha. uma sequência de curva bem ali na frente. Bora, bora, bora, bora, bora. Sexta, vou tentar postar no sábado também. Episódio de Horizon 1, hein? Sexta e sabadão. Eu quero ir logo. O Horizon 2, eu, eu nem imagino como é que vai ser a campanha. Não me lembro mais espero que os desenvolvedores não tenham tirado a, o áudio das cutscenes. Eles fizeram isso no Horizon 1. Espero que o 2 não tenha esse problema. Nossa, o Horizon 1 tem um problema sério de direitos autorais. Peraí, peraí que agora eu respondo aí. Peraí, peraí, peraí. Olha é o atalho. show de bola esse carrinho aqui eu fiz o corvette também o novo corvette da do jogo e tá voando na ah. tá muito bom de manobra vamos ver qual que é o próximo evento aqui agora a gente vai fazer aqui de tirar foto né a gente vai tirar um fotografar o novo supra né lá no festival do México vamos lá uhum, uhum. é aqui né festival do México aqui ó aqui ó, tô na frente do palco aqui né, vamos ver se é aqui na frente do palco eu nem vi se ele pediu pra ser na frente do palco, é isso mesmo beleza, bom demais bora fazer a corrida online agora Se ó, vamos lá, se o Forza chamar os caras que entendem de corrida e os que fazem tunagem aí eu acho que o jogo seria um pouquinho melhor não eu tô falando em questão de tunagem Vai da frente. O que que esse boot tá fazendo, cara? <risos> o menino tá passando mal. Ei, hey, Buti. Ladrão. Valeu. E é, eu não consegui ler o nome dele. Uai, os caras não passaram ninguém. Meu Deus. Tem que fazer três corridas, velho. Ah, não. Passou, passou. Bora. Bora, bora, É... Cara, se, se, se chamasse alguém para analisar os carros tal, e falar, ó, esse carro aqui deveria ter isso, deveria ter aquilo, é, diminui o nível de, quando a gente coloca um freio de corrida, não sobe tanto o nível. Não suba tanto o nível dos carros, quando a gente coloca um freio de corrida. Ia ser excelente. Meia carro é peraí, rapidão. Que agora eu Aí ó, oh, a galera conseguiu passar os bots. Última volta. Aí ia ser bem. Eu acho que falta isso, cara. E Need for Speed. O Need for Speed, falta alguém ir lá na IE e falar, ó, pega a, a movimentação da câmera do grid com a sensação de velocidade que tem o Need for Speed Hit. Seja feliz! Mas isso que a gente tinha que fazer tinha que ser algum, algum influencer. Algum influenciador grande, né? Tem que ser uma influenza grande. Ô, oh, mano, o Forzaton não tá contando. Não tá contando. Tá bugado o Forzaton. Pela primeira vez pra mim, o Forza Tom bugou. Eu vou fazer esse aqui, ó. Colecionáveis. A gente tem que esmagar 20 troféus de ouro lá no clube de Opala. Aqui, ó. Clube Opala de Fuego. Deve ser, deve ser aqui dentro, ó. Deve ser aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Fica espalhado pelo mapa. Se você entrar e sair do... dentro de uma garagem, festival, sua casa, aí eles voltam tudo pra cá de novo. Completamos aqui o evento sazonal, pegamos o Xpeng, a BMW, pegamos aqui o, a Mercedona mais cara. O próximo evento vai ser anunciado agorinha. Quem comprar o verclock não esquece de me marcar lá no Instagram, beleza? Tamo junto, terminamos.